A senhora já foi extrair Copaíba no mato? Já. É cansativo. Porque é porque a gente vai na mata, fazendo a picada, vai cortando, riscado do inseto, morder a gente. Com ele mesmo, escapou de morrer umas três vezes no centro, a aranha picou ele, cobra e tudo. É. quando nós cortávamos a seringa, a gente terminou para o negócio da seringa, do produto não tinha mais valor. Aí fomos para a Copaíba. É quando chegava com a Paíba, ajudava ele coar com a Paíba, outra vasilha, botar o galão. A Amazônia ainda não encontrou sua vocação econômica. O café e o cacau, a madeira e a borracha, o boi, a juta e a castanha, têm sido momentos passageiros de riqueza. Momentos que não trouxeram mais duradouras mudanças à infraestrutura socioeconômica. Há 40 anos a gente tirava muita Copaíba de todo quanto era jeito, entendeu? E agora, que a gente quer fazer a boa praja, que quer para não machucar tanta árvore, o preço não, não, não compensava mais o pessoal ir para Copaíba e voltar e não dá nem para pagar o, o consumo que tinha levado. É, o preço chegou até 1,50 a gente vendeu o quilo da Copaíba, para você ter uma, uma ideia. O, meu pai mesmo já chegou a vender R$ 1,50, R$ o quilo. As áreas hoje onde eles exploram o óleo de Copaíba não são de fácil acesso. Principalmente pelo fato dessa exploração desordenada que teve anteriormente. Consequentemente, o copaíbeiro tem que ir em longas distâncias até conseguir chegar a um local que tenha uma área de, de Copaíba produtiva, porque antes funcionava assim. Era o atravessador que dizia o preço e não o produtor. Esse preço automaticamente... Melhora também a qualidade de vida deles em relação à saúde, eles têm acesso a remédios, a uma alimentação mais adequada. A gente conseguiu é, reestruturar a associação, a gente conseguiu firmar contratos, contratos com empresas grandes. As distâncias são as principais dificuldades para ter o acesso a esse produto. Logo depois que eles retornam dessa produção, aí entra o papel da instituição parceira. Então, o Idezan, ele recolhe esse material e aí a gente segue nos próximos passos, que é a logística da área do, do PAE até a sede do município, que são mais de 100 quilômetros de distância. Existem cinco variedades diferentes de Copaíba que são produzidas no PAE. E uma delas, ela não tem mercado ainda. E vocês usam a copaíba? Usam ela para medicina? Eu tomo, sempre eu tomo copaíba. Eu tomo. Maria e Maria, aquela que né, Marilinha. É para gripe. Para mim é um santo remédio. Só pode estar com a gripe que tiver. Só pode estar tossindo que não tiver. Para mim é um santo remédio. Mas eu tenho orgulho de ter me criado e ser o que eu sou hoje em dia.